Olá, gente. Boa tarde. A gente está se preparando aqui para fazer o o chá do, do Mastruz. Ele serve para gripe, principalmente para pneumonia. É muito bom isso daqui, coura, porque a gente faz o chá todos os dias. A gente também tá passando ele no liquidificador com leite. Também pode. também, mas esse nós, nós vamos fazer é, o chá. Muito bom. A gripe, essas gripes que eu fiz, somente as gripes que eu ando dando agora, né? Que tudo no mundo, vocês veem aí na televisão o, que, que, o que, que eles falam, o que, que eles dizem. Esse negócio aí tá matando gente, como vocês vê Mas esse daqui é muito bom. Eu espero que vocês façam, mesmo de verdade, que é muito bom. Cura. Eu usei remédio mesmo e um copo d'água aí eu vou levar o fogo vou botar aqui no fogo, depois eu mostro vocês o resultado e ó, vou coar aqui nessa telinha fina, que é pra tirar a folhinha, como a gente bebeu, viu? Eu espero que vocês é, façam e beba porque o, o Mastruz, ele é bem conhecido eu acredito que todas as bancas por aí afora tem para vender nas bancas. muitas vezes a pessoa não tem tá em casa mas na banca que vende esses negócios de remédio casca de pau, as coisas tem. aí eu espero que vocês façam e fiquem comentando para as outras pessoas para que elas façam também para que elas sejam curadas. Acredite que é verdade, não é de mentira. Eu espero que vocês gostem e muito obrigado. Se não vão gastar nada, somente se for para comprar o, o, o mais dois, porque o, o remédio mesmo sai mais caro, isso aqui mesmo. E cura é mesmo de verdade. Compartilhe, gente. Deixa o like, isso importante para cada um de nós. E que Deus abençoe até a próxima. Tchau.